Sagitário, você pode estar nesse momento com pressa, correndo demais, com mil coisas para fazer. O seu tempo diário está curto. E a carta da ganância é bem isso: você estar muito preocupado com resultados, com conquistar, com ter. E com isso vem uma impaciência, porque quanto mais você corre atrás, mas os resultados fogem de você. Você está olhando muito o que falta. Quando poderia estar olhando o que já tem? Se você olha para frente e vê que falta muitos quilômetros, para um pouco e olha para trás, nos quilômetros já percorridos. Você vai ver que o que parecia tão longe, na verdade, está bem perto de acontecer. Você já percorreu a metade. Cavaleiro de espadas com nove de ouros tem algo pegando no campo financeiro. Pode ser no trabalho, você vivendo um estresse muito grande, para pouco salário. Pode ser você competindo no mercado de trabalho por ouvir falar que não há espaço para todos e isso gera uma competição por sobrevivência. Pode ser que você esteja sofrendo uma pressão para correr atrás de conquistas, ter coisas, além do que pode pagar agora. Ou está com muitas dívidas e isso gera uma batalha interna um estresse, um ter que fazer mais para pagar as dívidas. Mas o foco tem que ser em obter dinheiro, solução. Não pensar nas dívidas. Dívidas não existem. Para o universo só existe abundância. E é nisso que você tem que pensar para pagar as dívidas. Você pode começar pelo soltar, Soltar o que está a mais na sua vida e você não está conseguindo manter. No geral, tem uma pressa de quem quer colher frutos logo, de quem anseia por isso. Mas o que acontece de fato é atraso, dúvidas, resultados que nunca vêm. Ou quando vem, não é o que você esperava. Também pode ser que você perdeu. Uh, cargo, prestígio, conquistas E você está correndo atrás uh, de tudo isso de uma vez só E isso gera uma preocupação Essa ganância pode estar envolvendo Muitas opções no campo afetivo Que você não consegue se decidir Seguir com uma opção, isso faz com que esteja mantendo mais de uma opção, ou esteja correndo tanto na vida, mas não sabendo para onde está correndo. E você pode estar descontando em festas, comemorações, perdendo dinheiro de modo que nem sabia onde estava perdendo. Ou é aquilo mesmo, você tinha tudo isso... E, de alguma forma, isso foi tirado da sua vida. Então, gera uma energia de teimosia em correr atrás do tempo perdido, em querer tudo de volta. Está um pouco confusa essa leitura, porque envolve muitas coisas ao mesmo tempo. Dúvidas, preocupação, atitudes um pouco teimosas, pensamentos perdidos. Dinheiro, outras pessoas, corrida com a linha de chegada que está distante, sem fim. Cavaleiro de Paus com o Rei de Paus é o momento de Sagitário analisar o que está colocando a sua energia, onde está se aventurando, com muita paixão e desejos, sem pensar muito no que pode dar errado, ou no que está dando errado? É o momento de parar um pouquinho para ter essa reflexão do que estou fazendo, por onde estou indo e o que é melhor para mim de fato. Rei de ouros e as de espadas? O poder de arrumar tudo isso está em suas mãos. As coisas vão se ajeitar sim. Você está recebendo clareza, seja uma conversa com alguém ou uma solução do que você precisa resolver. Dois de paus com rei de copas? Tenha esse carinho por você de se acalmar, dar um distanciamento dessa situação toda para conseguir analisar tudo. Às vezes, gente, o fazer não envolve correr demais mas esperar, como alguém que precisa observar mais, para não se perder, acalmar as suas emoções, que no devido tempo vai ter progresso sim. E vamos trazer também uma mensagem complementar com o um oráculo, deixa eu pegar... Então vamos lá. edição você já tem as respostas. Você está em um momento perdido, sem saber o que está fazendo ou para onde ir. Você está procurando respostas fora de você, quando tudo que você precisa está dentro de você. O mapa não é o território. O que você vê nem sempre é a realidade. O que parece difícil pode ser mais fácil de resolver do que você pensa. Às vezes, o que, o que você acha pode não existir. É como aquela pessoa que você vê e pensa, deve ser chata, e quando você conhece, é diferente. Próxima carta, torre. Desconecte-se, relaxe um pouco. Descansa um pouco, ou faça algo prazeroso por você. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo simples. Mas que leva sua vibração te trazendo bem-estar e o fortalecimento que você precisa. É nesses momentos calmos que você consegue captar as respostas do que é melhor fazer. Tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão.